Não é estritamente necessário que alguém que venha pedir uma reestruturação, que uh, o banco tenha, a partir daí, uma visão menos positiva relativamente à evolução do seu crédito. Agora, também vamos ser conscientes de uma coisa. Alguém que tem alguma necessidade ou alguma dificuldade financeira e precisa de ter uma reestruturação de um crédito, espero eu que não peça outro a seguir ou que o banco não lhe ofereça outro. Por isso, eu também acho que tem que haver aqui alguma, alguma contenção de que a partir do momento em que estamos a resolver um assunto, não vamos gerar outro ao lado. Agora, a palavra uh, marcada eu não, não, não, não aprecio muito. Uh, entendo quando ela é aplicada, entendo e acho que é, é ocorrente, uh, mas, mas não, não há não, se pergunta se o cliente fica estigmatizado, não palavra é não, agora obviamente que teremos que ter cuidado de não depois ajudar as pessoas a, se, a, a caminharem para uma situação ainda pior do que aquelas que já estavam. E por isso, eu, eu, eu, eu quando, quando vi que se, o senhor Secretário está a dizer que, que era importante haver muita responsabilidade por parte da banca, eu não, eu, enfim, não entendo bem qual é que é, onde, é que, onde é que é o ponto porque responsabilidade o BPI tem tido regularmente naquilo que tem feito e pretendemos continuar a tê-la e uma das partes da responsabilidade é exatamente também termos cuidado com o sobreendividamento. E fizemos esse caminho muito bem feito nos últimos, diria, 10, 12 anos, que houve um, uma, uma, uma, uma, um grande trabalho nesse mesmo sentido. Nós hoje em dia já temos 14% da nossa carteira em taxa fixa, por isso há uma parte dos nossos clientes que relativamente a esse tema está relativamente protegido da subida das taxas de juros, e uh, a contratação de taxa fixa uh, este ano ronda aos 30%, por isso o que quer dizer que de facto uh, tivemos aí essa, essa medida. Mas nós não pretendemos uh, retirar uh, nenhum, uh, nenhuma oferta relativamente à taxa fixa, mas relativamente à taxa fixa nós somos o primeiro a apresentar uma solução a 30 anos e a 40 anos.